Minha experiência no Active City sempre foi maravilhosa, só tenho a agradecer a galera aí do Procomundo, Bridge Council, né? Foi uma experiência incrível, foram três dias né, de, de imersão três dias em tempo integral, de manhã até de tarde, fazendo parte aí dessas oficinas maravilhosas que me mostrou muito, me ensinou muito sobre elaboração de projetos, né? Passar por papel. Eu, como produtor cultural, atuando. Há um tempo já aqui na Baixada, e eu tinha essa deficiência aí na parte da escrita, né? Sempre fui muita prática, mas na hora da escrita, de colocar os projetos no papel, eu sempre deixei a desejar e achava que era algo, né? Ai, que difícil! Nossa, era algo doloroso para mim. Então, essa oficina aí do Active sem apareceu na hora certa para me mostrar que dá sim para escrever projetos brincando ainda de uma forma da hora. Então, foi incrível! Três dias quebrei esse paradigma de que é chato escrever projetos, de que é difícil, é nada, metodologia fina, metodologia fina do British Council, isso daí eu sei que vai servir para se escrever em diversos editais, tanto nacional quanto internacional, né? foi um padrão, é um padrão bem bacana, é, aplicado junto com a metodologia muito monstra, muito monstra. Então você família, produtor cultural, você que toca projetos na Baixada Santista, Perde essa oportunidade aí não, mano. Perde essa oportunidade aí não. As inscrições estão abertas, certo? Para a nova turma do Active Citizen, feita pelo Bridge Council em parceria com o Instituto Procomum, Vamos lá, família e rapaziada da cultura hip-hop. Perde essa oportunidade aí não, tio. Vamos fazer recursos para quebrada. Vamos atrás. Vamos atrás do que é nosso. E aí?